Posicione a ferragem no assento da cadeira. O regulador deve estar voltado para a lateral maior do assento. Pegue os quatro parafusos pretos intermediários e a chave menor. E parafuse nos quatro furos. Pegue o encosto da cadeira e posicione-o embaixo da ferragem do assento. Pegue os parafusos pretos mais grossos, as arruelas e a chave maior e parafuse nos três furos. Tire os parafusos do apoio do braço. Junte as duas partes e parafuse novamente. Posicione o braço no assento, prestando atenção no lado correto. Parafuse com seis parafusos pretos pequenos e a chave menor. Encaixe o pé à ferragem do assento e pronto. Sua cadeira está pronta para ser usada.